Olá todo mundo, eu sou a Isa e hoje a gente vai analisar um jogo chamado Glam Land Diferente de todos os outros jogos de moda que eu já mostrei aqui no canal, que foram poucos, mas tudo bem E que você já viu Por que, que ele é diferente? Todo o formato dele é diferente Esse aqui é o Glam Land, tipo terra glamurosa, enfim, olha só ele é todo lindinho, ele tem ele é, tipo, completo, as animações são perfeitas, é um jogo mesmo, assim, consolidado, sabe? Não tá faltando nada. Já começamos falando bem do jogo aqui, né? Olha só, que jogo de moda que tem fases dessa forma, né? A gente não vê isso. Os outros jogos de moda, normalmente, eles têm a lista de desafios, os desafios vão aparecendo. Mas, poxa, esse aqui tem fases, tipo, um, dois, três, parece Candy Crush, né? O jogo mais próximo que a gente consegue comparar. E olha que lindinho que ele é, né? Eu joguei bastante ele, mas os próximos jogos que eu vou trazer aqui, eu vou tentar jogar eles, tipo, uma semana direto porque eu tô trazendo as primeiras impressões, que obviamente são as mais importantes, porque se a pessoa não gostar do seu jogo de primeira, ela não vai continuar jogando ele, né? Eu vou dar uma jogada mais profunda nos próximos. Mas esse aqui eu dei uma jogada assim, né? No, obviamente. Ah, você tá no nível 6. Eu vou explicar o motivo. Pra começar, você tem que escolher um avatar, ó. A gente tem vários avatares aqui. Ah, eu posso usar minha foto? Mas esses avatares são bem mais fofos que a minha foto, então... Enfim, é bem fofinho os avatares que tem aqui. Eu já gostei do estilo do jogo. Tem muitas coisas acontecendo na tela, né? Vamos, vamos explicar um pouquinho. A primeira coisa que você vê é essa, esses níveis. Você bate o olho e vê esses níveis. Eu vou explicar pra você como eles funcionam. Cada nível é um desafio, então vamos entrar aqui no meu nível 6. O problema desse jogo é que ele tá inteiro em inglês, então talvez fique um pouco complicado, mas eu acho que você consegue jogar. Olha essa modelo que tá aqui. Ela seria, assim por dizer, a nossa foto do desafio, certo? Eu adorei isso porque é diferente. A maioria dos jogos tem a foto e a historinha pra você se basear, e esse aqui tem um desenho, tem tipo uma doll perfeita pra você fazer, certo? Então a gente vai clicar aqui em play e gasta uma energia que eu nem tinha me ligado disso. E aqui no tips ele fala que estava escrito lá antes. Ó, você é uma guerreira que abandonou a tribo dela. Passa um look que existiria apenas nos quadrinhos. O fundo é sempre o mesmo, casa dela. Aí o que acontece. O meu feedbacks para essa tela aqui é que assim. Ah, beleza. Tem espaço só para tirar foto. Lindo. O fundo é sempre o mesmo. Tem alguma coisa aqui que não funciona? Isso aqui é muito desorganizado, as categorias. Sério, são extremamente desorganizadas. Tipo, o cabelo tá aqui, ó. Cabelo, uhul, cabelo. Daí aqui tem os cabelos que eu posso comprar. Cabelo é realmente um acessório de moda. Na verdade, aqui tem os cabelos que eu posso comprar, aqui tem os cabelos que eu posso fazer, eu posso criar. Eu já vou explicar como isso funciona. Porque demoro, é um pouco complicado isso trava você no jogo um pouquinho. Mas beleza. Aí, pra voltar, sem clicar aqui em cima, tipo, tem um negocinho pra voltar, então fica um pouco complicado isso, sabe? É muito organizado, não tem como você ver tudo que o boneco tá vestindo, enfim. Minha peça obrigatória é isso daqui. Eu não tenho, eu tenho que fazer. Craft é criar, no caso, né? E pra eu criar, eu preciso de 25 tecidos e 25 tintas coloridas. E eu não tenho no set. Então, como é que eu vou fazer? Eu não tenho material pra fazer. Ou seja, eu travei nesse desafio. Entenderam? Agora, a gente vai lá pro craft. Que, no caso, tá aqui. Que é essa tesourinha. Aí, você me fala, né? Como que eu vou conseguir esses materiais? Onde que eu consigo eles? Eu tô explicando, gente. Da forma que você iria descobrir no jogo. Tem outras coisas pra eu explicar que seria até mais fácil. Mas eu vou explicar... Quase como se fosse um tutorial pra você entender bem e dando meus feedbacks em cima disso. Então vamos lá. Como que eu consigo os materiais? Eu tenho que vir aqui no 1v1, que ele desbloqueia só quando você chegar no nível 5. E eu abro a arena. A arena é onde você vai duelar com alguém, fazer uma votação ao vivo, assim por dizer, de acordo com os temas que ele vai te dão. Então vamos lá. O meu tema é academia. Comece seu dia com uma ida rápida academia. Use alguma coisa muito confortável e leve. Então vamos lá. Aí o que a gente tem? A gente tem as tags aqui em cima, conforto e casual, que é azul escuro e azul claro. Então eu vou abrir aqui meus tops, que no caso são minhas roupas, e aparece conforto e casual. Mas gente, você não me iria com isso pra academia, né? Ó, oh, conforto e casual, se você usar alguma coisa que não tem uma tag ou que não é essa tag, você vai ir mal na votação, que é o duelo. Então eu vou escolher isso aqui, que essa roupa surgiu Aqui, as roupas vão surgindo a partir de, de Fases que você vai subindo Olha, isso aqui é uma roupa de ir pra minha, né? Perfeita Ok, agora a gente vai no bottoms Que é a parte de baixo e a gente tem Uma legging Uma calça jeans, um short esquisito Outro short, nenhum desses shorts são de malhar Sabe? Eu acho que o mais próximo Realmente é essa legging ou eu compro alguma dessas calças aqui que eu posso comprar se eu quiser. Eu vou comprar, ó, meu dinheiro tá ali em cima. O feedback sobre o dinheiro é 2.3k. Eu não sei se eu tenho 2.390 ou se eu tenho 2.300. Pelo visto eu tinha 2.300, porque eu fiquei com 2.100. Então, é bem difícil isso. É bem ruim, na verdade. Tipo, meio que você, eles falam, ah, você não pode ver quanto dinheiro você tem exatamente. E a gente tá escondendo essa informação de você. Sendo que eu preciso dessa informação mais do que tudo tudo no jogo. Agora a gente vai pros shows, né? Ó, isso aqui é um negócio de judô. Tipo, eu não vou com isso aqui pra academia. Olha que legal isso, gente. Ai, eu quero... Ai isso é muito legal. Olha só, eu tô com o sapato reto, beleza? Aí quando eu coloco um salto, ela aumenta de tamanho. Eu achei isso sensacional, tá? Não me pergunte por quê mas eu amei isso. Eu achei muito inovador que eu não tinha visto em outro lugar. Vamos lá, vamos colocar um tênis nela, né? Não tá combinando? Não tá. Mas enfim, cabelo, agora até o cabelo tem a marcação. Então esse cabelo que tá, já diz que é um cabelo pra ir pra academia. E eu vou manter ele, não vou colocar mais nada aqui. E vamos competir. Aí o que acontece? Do nada, aparece, não sei se você viu ali, uma tag nova escrito Jolly. Tipo, agora as coisas que estão um pouco rápido, então vamos lá. Aí tem os jurados aqui embaixo, que eles vão dando notas de acordo com o que a gente fez. E a nossa barrinha vai subindo. Não sei quem é essa pessoa que tá jogando contra mim. Com certeza não é ao mesmo tempo. Ah, no caso eu perdi. Ah, e tem coração também, cada vez você perde. Bom, ok. Aconteceu um pouco rápido, mas quando você tá jogando, aquela cena ali de dos jurados darem cartas de acordo com as duas tags que você recebeu, no começo do desafio, como instrução, aparece também uma terceira tag que você nunca viu antes. Não que você nunca viu antes, mas que você não tinha visto, né? Então você fica um pouco perdida e você acaba perdendo o, o duelo. Tem uma coisa na minha louca. Aí, outra coisa é que demora muito quando você tá jogando pra essa votação do duelo acabar. Daí, você fica clicando na tela e aparece ali em cima escrito: Espere, só falta um gerado, espere, só falta isso. É bem bonitinho isso, eu gostei. Tipo, quando você tá jogando sozinha, você tá jogando pra passar o tempo, aquele treco demora pra caramba. Tipo, ao invés de aparecer aí, ah, só espere, coloca um botão de pular, coloca um botão de acelerar, por favor, né? Tá no Covet, tem isso na hora que você vai abrir o rally. Então tá bom, né? Vamos lá, vamos fazer mais um para vocês. Até eu ganhar. Pra vocês verem. Bom, aqui tá falando basicamente que você tem que fazer sem trabalhar. E você tem que se vestir de um jeito inteligente e parecer feliz. Então, chique e formal são as tags desse desafio. Óbvio que eu vou direto pra nada, porque não tem nada de tag aqui. Casacos, vamos ver. Hum, casaco chique esse, mas aqui, formal, achamos. Agora. Hum, ficou feio. Quando que isso achei é chique? Ai, credo. Aí você fica aqui se batendo pra achar um look legal que você vai ir mal na votação. Nossa, parece com o jogo que eu conheço. Mas vamos lá, eu vou ir com esse short aqui mesmo, que não tem nada a ver. E vou colocar esse salto. Porque eu quero. Vou fazer um look nada a ver, aleatório. E os cabelos são bem feios, gente. Cabelo aqui é um negócio que eu não gostei. E você não escolhe a maquiagem nunca, né? Ó, vou clicar pra vocês, ó. Então, assim, você pode fazer um look horroroso, que eu já vi, só que com as coisas que ele quer, tipo, com as tags que ele quer. E daí você ganha. No caso, eu fiz um look aqui ruim e não ganhei. Aí a pessoa pega e joga tudo que as tags mandam e ela vai bem. Isso é um erro bem chato, né, do jogo, porque, tipo, tudo bem que o look tá bonito ou não, é relativo. E eles fizeram essa tag make pra você criar um look dentro do tema. É legal por um lado e chato por outro. Pra você desenhar uma roupa, que no caso é pra você ter outra roupa... Pera aí, vamos lá. Você tem quatro modos de conseguir uma roupa. Uma é comprando, a outra é fazendo, a outra é desenhando e a última é ganhando. Então você vem aqui no desenhar, draw, você ganha um por dia. Então você pode escolher... Nossa, que legal! Então você pode ganhar qualquer uma dessas peças que estão aparecendo, de 1 um a 3 corações, ou ganhar materiais pra criar essas peças. Se você clicar aqui no Draw Free, que você ganha um a cada sei lá quanto tempo. Ó, oh, no caso, meu Deus, eu ganhei muita coisa, muita coisa mesmo. Ai, a cada 5 minutos roubado, roubado, esse jogo é, é justo. Eu já ganhei peças ali, tipo, eu cliquei em Draw Free e eu ganhei uma peça, e no caso a gente ganhou um monte de material pra criar peças, então a gente já vai poder conseguir passar o nosso sexto nível. O que mais a gente tem? A gente tem a Liga aqui, mas eu preciso completar o episódio 7, que não tava conseguindo completar, porque eu precisava fazer algumas coisas ali. Shop é onde você pode comprar as coisas que não precisam de, do craft, né, você não precisa criar elas, essa aqui no caso são as coisas... Que sombra esquisita na coxa dela. São as coisas do nível que eu posso comprar. Sobre a doll, eu gostei do corpo dela. O rosto dela me irrita porque a gente tem que ver toda hora, o tempo todo, de todo mundo. E o cabelo é feio. Meus feedbacks sobre a doll são esses. E eu gostei dessa lojinha aqui que ela fica ali. você pode, tipo, ah, vou comprar esse, ah, vou comprar esse. Mas mesmo assim, a gente não sabe o dinheiro a gente tem. Aqui a gente tem as histórias, que no caso eu acho que são, tipo, as fases que a gente tem. O que é bem... Nossa, que vai sair é legal. Que é bem legal, dá uma impressão que o jogo tá vivo ainda. E esse aqui é o meu armário. Ah, e tem isso aqui que eu acho muito legal, quero saber o que vocês acham. Eu posso vender as coisas que eu tenho, tipo... Meu, acho que eu nunca mais vou usar isso daqui, sabe? Então eu vou clicar e vender. Mas eu acho que você vende por um preço bem mais baixo do que você comprou. Ok, vamos fazer então o um desafio do, do comic book aqui. E Agora que a gente tem como criar, a gente vai fazer isso daqui. Aí você gasta seus itens e você ainda gasta seu dinheiro. Agora eu posso usar, olha que lindo Nossa, não combinou, né? Isso aqui também, não Tem que ser esse daqui, vou comprar Cabelo Ai, ah, esse cabelo até que vai Bom, pode ser esse Eu quero fazer ah eu consigo fazer, adorei Cabelão, gente, viu? Aqui você tem cabelão nível 6 Ai, tem aqui, esse daqui Vou fazer também. É baratinho até. Será que tem mais coisa? Aí que tá. A gente não consegue enxergar se tem mais coisa ou não. Tipo, parece que eles não se importam que você não veja. A gente acha que essas roupas são boas para um, um bom, uma boa pontuação. Hum, como assim? Não entendi. Que? Eu cliquei em best e sumiu tudo que eu Pelo jeito, tem como você conseguir outras dicas para você pontuar bem, mas. Eu não sei como consegue. Bora lá então. Aí olha só que coisa esquisita. Eu tô competindo com a capa do desafio e eu vou ganhar. Da capa do desafio da inspiração que usa roupas que não existem no jogo até agora. Eu detesto isso. Não me coloca. Bicho pra ficar bonito, com roupas que não tem no jogo, com coisas irrealistas que não vou estar lá pra eu usar. The Sims 4 faz. The Sims faz isso, no geral. Eles colocam na capa lá um cabelo lindo, aí você entra no jogo com o cabelo é totalmente diferente, sabe? Isso não é legal. E eu achei nada a ver, tipo, ok, eu preciso dos pontos, eu preciso receber esses meus pontos que vocês estão vendo aí. Mas por que que não me coloca sozinha? Tem que me fazer competir com a cava do desafio. O dinheiro eu acho que é bom. As peças não são caras. Acho legal. Ó, oh, eu, eu tenho mais um draw aqui. Vamos lá. E eu ganhei... Material. É útil, gente. Não vou reclamar, né? Ai, ah, daí é daqui só mais um dia. É porque acho que eu perdi dois dias. De não ter entrado, sei lá. Ok, vamos jogar o nível 7. Vamos ver esse negócio de liga. Que deve ser tipo uma casa de moda. Tem que me inspirar na tia aqui que eu vou competir depois, entende? Meu... Que autoestima, você me tira autoestima, assim. Nem tem roupas parecidas com a dela, mas ok, vamos lá. Então é o dia das mulheres, é a noite das mulheres. Tem que usar uma coisa a fofa. Um evento exclusivo de mulheres. Cada mulher quer se vestir, quer estar mais bem vestida do que a outra. Que competição feminina, né? Não vou falar nada sobre isso, sério. Cabelo, isso aqui, cabelo feio. Enfim, tô horrível, né? E não tô nada a ver com o meio da capa. E eu vou ganhar. Ai, ganhei, uau, eu os 500 pontos, ganhei muito dinheiro. Beleza, pelo então, menos a gente ganha 500 por desafio. Abriu a liga, vamos dar uma olhada aqui. Ok. Colete pontos de estilo pra subir o máximo possível em uma liga e ganhar vários prêmios legais. Hum, tá. A liga funciona assim, você fica jogando um x 1 e ganhando pontos. Então tem que jogar um jogo pra entrar numa liga de estilo? Eu acho que é isso no geral, gente. Tem até um Discord pra entrar, bem legal. Meus feedbacks gerais sobre o jogo agora. Tem muitas coisas desconexas. A cabeça da doll em si não é legal. O caimento das roupas na doll é lindo. As roupas são lindas, o jogo é lindo. Tipo, ele é todo fofinho, tem todo um, um conceito nele. Esse negócio das fases eu acho esquisito, porque pelo que eu entendi, tudo gira num X1, né? Você conseguir material pra roupa, você conseguir subir na liga, tudo gira em um X1. E num X1 tem aquele famoso erro, né? De você vestir todas as peças que tem as tags e, bem. Vamos até testar isso que agora eu fiquei intrigada. Vamos fazer, ó. Eu não quero nem ler, não tô nem aí. Formal. Ó, preto, cinza. Cinza? Que louca, gente, é laranja. Um, preto. E não tem bônus, né, gente? Ok, cabelo. Pre vamos ir pro laranja, que tem pouco laranja. E é isso, né? Pô, que quem remove tirou tudo, vamos lá. Preto, laranja, preto. Laranja, preto. E vamos competir. Nem vi o que eu fiz. Nem li a história. Só usei, não tem look baseado nas... Text. Essa pessoa ganhou o formal, sendo que eu tenho aquela sopa e enfim... Aquele look não é mais maduro do que o meu. Ok, gente, não funcionou. Eu descobri como é que funciona essa arena aqui. A pessoa fez um look nada a ver com o rolê e ganhou e eu perdi um coração. O coração volta rápido, tá gente? Não se preocupe. Tudo gira em torno de 1x1 um da votação esquisita. Normal, né? Covid também, a votação é péssima, tudo esquisito, ah, enfim, gente, é um jogo complexo, mas nem tanto, você consegue pegar ele rápido, o problema é que ele é em inglês, e daí nem todo mundo consegue jogar. Gente, desculpa, meu áudio tava bem ruim, eu só fui perceber agora, nem sei por quanto tempo ele ficou ruim, acho que foi só um pouquinho, né, só por uns dois minutos, mas ele ficou ruim, mas enfim, é... eu não gostei da arena, porque ela consiste em você fazer looks rápidos, e baseados em tudo que ele te manda usar. Enfim, gente, foi isso. Se você gostou do jogo, me fala. Fala o que você achou. Joga, comenta aqui embaixo. Tudo feedback, gente. Vamos treinar da feedback que todo mundo precisa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o seu like. Não esquece de se inscrever no canal. E de deixar o seu comentário. Tchau!